Claro que os homens sempre escreveram as mulheres como querem claro que os brancos sempre descreveram os negros como querem eu não sei se a Europa já teve uma figura feminina igual a Cleópatra na história que foi nossa antepassada eu gosto muito também da rainha de Sabá eu só sei que ela vem de um território que era chamado a E por que eu, mulher africana, não me levanto e busco o meu alicerce nestas minhas ancestrais? E eu, moçambicana, eu digo que não. Eu tenho história. Eu tenho patrimônio, eu tenho raiz, eu sou um berço. Esse berço precisa de ser estudado e precisa de ser compartilhado.